a todos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Uh, nesse vídeo estarei criando mais um exemplo de polimorfismo, certo? Uh, só que esse exemplo ele é com iterations, certo? Iterações. E como que isso vai funcionar? Bom, estou em Java, estou no Ubuntu 1804 e vamos lá. A gente vem aqui em novo projeto, seleciona Java, aplicação Java, eu vou chamar ele de Polymorph-Iteration, certo? Bom, vou começar a criar algum, algumas classes. Essa nova classe eu vou chamar de Revista, vou chamar de Livro. eu vou chamar de produto certo? bom aqui em produto eu vou criar a função mostra dados como no exemplo do outro vídeo certo? bom, aqui eu só vou printar Produto, então isso daqui é um produto, certo? Bom, aqui em revista, a revista extends produto e aqui eu faço um override, certo? Isso daqui é uma revista, então eu venho aqui, adiciono a anotação override. E aqui em livro ele também extens produto e eu faço essa reescrita do método mostra dados certo bom e aqui na classe main a gente vai fazer as instâncias de todas é, essas informações que a gente acabou de criar em revista livro e produto certo então lembrando polimorfismo é aquilo que tem uma classe principal e fazem essa, essas classes em principal essa classe principal tem instâncias no qual é um livro e uma revista o produto é a classe mãe e livro e revista são classes filhas, certo? Então aqui em polymorph iteration, que é a classe main, então eu vou criar livro L1 é igual a novo livro, certo? Eu também vou criar... Então, aqui eu estou fazendo instâncias do livro e eu estou dando nomes a esses objetos, como L1 e L2. E eu também vou criar revista. Revista R1 é igual a nova revista. Certo? Bom, aqui em Iteration eu tenho que, basicamente, adicionar uma, uma array list, uma listas de array uma lista de matriz em si e o que que isso vai acontecer é você vai ter que adicionar essas essa, essas informações dos objetos l1 l2 e r1 dentro dessa lista certo e aí ali embaixo você chama fazendo uma interação uh, ficou mais ou menos estranho mas na prática vocês vão entender para isso eu preciso importar algumas coisas o array list eu também vou importar o iterator certo bom para criar o array list eu preciso criar o array é da classe mãe para que a gente tenha toda a lista perfeita certo então, a ArrayList da classe Produto e a gente vai dar um nome para essa lista de ArrayList chamado lista. Essa lista, ela vai ser um novo objeto de ArrayList. Certo? E aqui nessa lista a gente pode adicionar as informações que a gente criou do, dos produtos, que no caso são lista.add, e a gente adiciona os produtos. É, eu vou adicionar o L1 primeiro, vou adicionar também o L2, e eu também vou adicionar o R1, que é o livro 1, livro 2 e revista 1, certo? Bom, e aqui a gente tem duas formas de montar I, o Iterator em si. A primeira forma vai ser essa forma que eu vou mostrar para vocês. Iterator... Iterator eu vou dar o um nome de I, tá? Então eu vou dar o um nome de IT. É igual a lista.iterator. Então aqui a gente está criando uma nova interação da lista. então no objeto it, certo? Então, enquanto é, o it tiver algum próximo, certo? O has next, ele tem que fazer alguma coisa. Então, produto... A gente chama é, o nome de prod nesse objeto que a gente está criando agora. Ele é igual a produto it.next. Bom, aqui em si, eu recomendo que você assista a aula que eu fiz uh, o outro exemplo, tá? o exemplo de polimorfismo. Uh, basicamente aqui eu faço um cast, que você ia pegar a classe mãe e falar assim, olha, você tem algum próximo? Você tem alguma lista próxima que eu posso ter? Uh, então basicamente é isso, tá? Não vou entrar muito em detalhes. E aí... É, a gente vai rodar, certo? Então, ele construiu e ele não fez nada. Aqui em si, nesse primeiro método de se fazer, ele somente constrói, certo? E também você pode fazer aqui embaixo, você pode chamar o prod, mostrando o que ele tem. Que no caso ele mostra somente é, alguns dados que são criados. Esses dados em si, ele mostra que foi criada a interação do livro, do livro e da revista, certo? Uma posição de memória. Enfim, esse primeiro método em si de se fazer uma interação, ela não é muito boa. Agora, eu vou mostrar esse outro método, que ele é um tanto quanto é produtivo na sua é, forma de, de programar, Tá? Bom, aqui eu faço o seguinte: eu chamo a classe produto, certo? Classe mãe no iterator e eu faço uma lista de iterações, certo? Enquanto it.hasnext então, tiver algum próximo ele tem que fazer o seguinte então ele tem um próximo, certo? e aí ele sempre vai guardando essas informações dentro de prod, dentro do objeto prod e aí, uma coisa muito interessante aqui é o seguinte. Olha o que eu faço. Eu falo assim, ó. o prod ele sempre vai ter um próximo. Isso significa que aqui ele sempre vai ter um próximo na sua ArrayList, certo? E aí você para e pensa, poxa... Uh, será que a minha classe é, Prod Ela tem alguma instância de livro Ou até mesmo de revista Então o que ele faz é Mostrar os dados da revista Como que ele vai funcionar? Ó, Livro, livro certo? Aqui eu posso mudar também para revista Revista Certo? Então Basicamente, ele faz uma instância do PROD falando se ele realmente tem uma revista ou não baseada na lista em, em iterações. Bom, o vídeo é esse, é, deixa o joinha e até mais!